Atagando, mas por dentro invejando. Ah. E toda vez que manda o mesmo assunto, aqui é tudo junto. Não me importo com a sua cara, hoje Sim, você é... vai me deter Vamos sair, ele quem vai, eu preso. Fica tranquilo, meu mano, sai nem com Agora eu chego tranquilo, meu mano, e não se ajoelho. Não fica falando do horário final. Mas Fica tranquilo que eu te matei e erro, tem um lar inteiro. Vocês não podem falar, meu mano, sai que fazer pra Ah, caralho. Aê, que fracassado.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 Cê tá de debaixo, tá de debaixo ah, O Johnny paga as contas da casa dele Trabalhando dobrado, invejando o Orochi <risos> Você precisa citar o meu rival. Pra não tomar um lá Pela sua cara de babaca, hoje você vai tomar um pão, Então faz assim, ô Samuel. Eu faço flow, meu mano. Tá ligado que agora? Ah, para de caçar esse seu flow cansado. Vai contigo, agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua. Então respeito, não ficar de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa.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 É difícil de escutar, mas meu mano sabe, eu sou perseverante. Já Ei. que você quer citar o nome do meu rival, pesquisado no YouTube. Todas as surra que o Recal tomou do cante. <risos> Falou que ele foi o primeiro lugar. Isso aí ficou entendido. Pesquisa lá quem um ano ganhou os quatro semestres seguidos. Pra você ficar entendido. <risos> Só que aí, tá mandando eu esse descer um teste.